os irmãos de Jesus não creram nele em momento nenhum durante aqueles três anos e três meses ou cinco meses ou seis meses de movimento das caravanas do evangelho com Jesus nenhum deles creu, nenhum deles seguiu todos eles de certa forma fizeram pouco quando não o estavam considerando louco e o que, é que Jesus fez? para converter Judas, o irmão dele, Tiago, Simão e as irmãs, o que Jesus fez? Nada. Jesus não fez nada, vezes nada. Jesus foi Jesus. Jesus não ficou rodando em volta da casa... Não disse, não irei pregar em lugar nenhum, enquanto aqui em casa os meus familiares não se converterem, não me entenderem, Jesus não perdeu esse tempo. Ele já sabia que ninguém é profeta na sua própria casa. Ninguém é profeta na sua terra. Os últimos a te perceberem serão os mais próximos, sempre. Teu último filho na fé vai ser teu filho biológico. Os teus últimos de discernimento serão os primeiros sempre de oportunidade. São sempre os últimos de percepção. E os últimos de oportunidade são sempre os primeiros de percepção. Ele sempre soube disso. isso nunca teve ilusão. O que ele fez então para converter a família dele? Nada. Nada. Foi apenas ele, foi ao encontro dos que o queriam, veio para os que eram seu, os seus não o receberam, ele não ficou morrendo de frustração, ele foi para os que o receberam, a todos quantos o receberam, a esses, ele se autodestinou. E vai vivendo assim, com essa realidade simples dos modos de Jesus, e ele era o Salvador e o Messias, mas veja, ele não teve nenhuma atitude de expressão de psicologia messiânica e redentora explícita na, na relação dele com a mãe e com os irmãos, com ninguém na casa dele. Como não teve com ninguém, ele não fez nenhum tipo de patronizing espiritual, de messiado professoral. Você não encontra isso em Jesus, ele... Ele simplesmente atendeu a quem veio. Quem não procurou, ele não forçou. E muitos que forçaram a entrada, ele não acolheu. E alguns dos que ele convidou nunca quiseram vir. E ele nunca alterou o caminho dele por desistência de ninguém, nem por adesão de pessoa alguma. O caminho dele sempre inalterável. Como o meu e o seu tem que ser. A gente tem que andar com a luz da nossa consciência em Cristo. E apenas conforme isso. Vem VTV, o canal é você.